Nesses próximos dias nós vamos fazer três Best Camps, cada um vai analisar as seleções convocadas no Troféu Brasil, as suas respectivas chances, os critérios e o tipo de seleção que nós estaremos enviando para as competições. A primeira delas é a seleção do Campeonato Mundial. A seleção do Campeonato Mundial vai ter um total de 21 nadadores participando do Mundial de Guanju. São sete nadadores que foram classificados. Pela soma dos quatro tempos e os revezamentos, 4 por 100 metros de estado livre e 4 por 200 metros de estado livre, que ficaram entre os sete melhores tempos do mundo. Outros 13 nadadores que obtiveram os índices A e estão classificados pela ordem do ranking mundial de 2018. E ainda foi adicionado mais um nadador, que foi o André Luiz Calveiro, nadador da Santa que foi o quinto nadador na prova dos 100 metros de estado livre, levado como primeiro reserva. Os classificados do Brasil, a seleção brasileira masculina, principalmente no, nos revezamentos 4x100 livre e 4x100 metros do livre, é uma seleção muito forte. A soma dos revezamentos 4x200, por, por exemplo, nos coloca hoje como o terceiro tempo do mundo. Estou falando de Fernando Scheffer, 1,4627, um Breno Correia, 1,4666, um Luiz Altamir Melo, 1,4723, um e o João de Luca, 1,4726. Um o 4x100 metros nado livre é ainda melhor. A soma dos tempos nos coloca na segunda colocação. No 4x200, o primeiro tempo seria na soma a Rússia, Grã-Bretanha em segundo, e o Brasil estaria na terceira colocação. Já no 4x100, nós somos o segundo. A soma daria pelos tempos, pelos tempos de Marcelo Querigini, 47,68, 48,11 de Breno Correia. 48-34 de Pedro pajari 48-53 de Gabriel nos coloca na segunda colocação. São dois bons revezamentos, são dois revezamentos que vão para o Mundial de conjunto com chance reais de medalha. Lembrando que em nenhum dos levantamentos foi colocado na seleção americana, e a seleção americana não foi colocada porque ela não teve seletiva este ano. Os atletas que vão para o Campeonato Mundial foram apurados no ano passado. A seleção brasileira ainda tem classificados para, além desses sete nadadores, para os revezamentos, ainda tem classificados para o Mundial os atletas Bruno Fratos, 50 metros estado livre, ele que, com 21:47 fez o melhor tempo de 2019, quarto tempo, esse tempo seria quarto tempo no ano passado, ano passado que ele inclusive teve a temporada com o segundo melhor tempo feito no Troféu Brasil. Brando Almeida, com os 4.13.69 nos 400 medley, que é nono tempo no ranking do ano passado, nadador que foi finalista no Campeonato Mundial de Budapeste chances de reais de, de final. aí tinha Medeiros, que a sua melhor prova, mesmo tendo feito no sem índice no sem costas e no 100 livre, a melhor prova dela é os 50 metros de nado livre, ficou na décima colocação no ranking mundial do ano passado, 24.53. Ainda tem os 50 costas, que não é prova olímpica, mas provavelmente está entre as melhores do mundo e deve subir ao pódio, quem sabe até um, um título mundial mais uma vez. Uma das surpresas da seleção, Caio Rubutis, ele que fez o índice tanto nas provas dos 200 metros lá do peito, quanto nos 100 peito e nos, e nos 200 medley. É nos 200 medley a sua melhor chance, um quase 57,70 para quem tinha. Nunca tinha quebrado a barreira dos dois minutos. Para mim, foi a grande surpresa agradável desse Troféu Brasil. Está no patamar hoje de nível mundial, espetacular. A fase que vive o caiu Caio Putis é uma das grandes forças para essa competição. Guilherme Guido mantém a liderança do no, no costas do país, é, re, reconquista. Ano passado ele é, foi batido na prova de 100 costas pelo Gabriel Fantoni, esse ano ele não deu chance para o Fantoni, já saiu na frente, virou na frente, chegou na frente, foi o único nadar abaixo dos 54 segundos. O 58, 58, 53, 83 é fraco, ele sabe disso, é tempo que não passa talvez nem da eliminatória, e mais do que isso, até compromete um pouco o revezamento 4 por 100 metros. Por sinal, dos três revezamentos masculinos, o 4x100 medley do Brasil é o único que não estaria classificado automaticamente pelo sétimo tempo do último Mundial. Então é um revezamento que precisa melhorar. Os próximos dois nadadores são os nadadores Felipe Lima e João Luiz Boulby Júnior, ambos espetacularmente nos 50 metros na do peito, 26-4-2, 26, 4, 2, 26 4, 8, tempos feitos nas eliminatórias, as provas não olímpicas e os tempos da final 59-56, Tempos que são abaixo do índice de classificação estabelecido, mas não o suficiente. Isso não dá final, eles sabem disso. No último Mundial, em 2017, 59,2 foi o tempo para chegar à final. Ambos estão conscientes disso, ambos sabem que vão ter que nadar melhor, mas com a experiência, dois nadadores talvez dos mais veteranos que vão estar em toda a competição e saem em busca do tão desejado 58, que é a marca que seria colocar o Brasil num patamar global de referência. Os 100 metros de borboleta estaríamos representados por Vinícius Lanza, que fez 51.66 não é sua melhor marca pessoal, ele, que na minha opinião é realmente já a duas ou três temporadas o melhor nadador de borboleta do país, vai precisar não só fazer o seu melhor, que é 51.42 mas melhor do que isso. O 51.66 não é o suficiente para chegar à final, talvez não seja o suficiente nem para passar da eliminatória. Então, e outra, compromete também o 4 por 100 metros. O Brasil, para ter chances no 4x100 medley que tem, no 4x200 e no 4x100 livre, precisa ter melhores parciais de costas, de peito e de borboleta. O, os últimos nadadores que entram na, pela ordem de classificação, Leonardo Santos, nadador do Pinheiros, pelo medley, no 59 56, é outra marca que está abaixo do padrão estabelecido do índice, mas não o suficiente para passar das eliminatórias. Ele, inclusive, já tem na casa de 1,58 segundos. O, no apagar das luzes, nós tivemos no último dia o Leonardo de Deus, incluindo o tempo de um, a marca de 1,58,12 nos 200 costas. O Léo, que estava bastante doente, um problema uh, de dor na coluna, uma inflamação que teve durante a competição, teve seu desempenho prejudicado, mas, detalhe, tirou um coelho da cartola, literalmente, no domingo de Páscoa com um 58 12 o suficiente para garantir o um índice A, garantir a classificação o mundial. E lá no Mundial vai nadar o 200 por boleta, porque ele tem uh, já nadou abaixo disso, no ano passado, no Pan Pacífico, a marca Vale, ele e o Luiz Altamira vão nadar a prova 200 por boleta, o Luiz Altamira também fez no ano passado, ambos vão ter a marca A e vão nadar o 200 por boleta uh, e, e, em Guanju. E aí sim mostrar realmente quem é Léo de Deus, porque esse 1,58 12 também não passa da eliminatória os dois nadadores de fundo o Guilherme Costa com 15,0591 e o Diogo Vilarinho 15,0680 abaixo do índice de classificação, o suficiente para garantir o índice mas não o suficiente para passar nas eliminatórias. Aliás os dois é, vão ter que tentar fazer em alguma outra competição por esses próximos dias alguma marca mais expressiva tentando colocar os seus nomes é, numa final melhor. Lembre-se, quem nada uma prova de fundo. Nadar uma série forte é importante. Nadador de fundo, uma série forte é muito importante. Então, em busca disso, os dois devem nadar uma dessas competições internacionais. Aí, quem sabe, para melhorar a marca e pegar um melhor balizamento, porque o 15.05 e 15.06 não é o suficiente. A surpresa, na minha opinião, Viviane jung que entrou com. fez os dois índices, tanto dos 800 quanto dos 1.500. E cabe aqui um detalhe em relação a Viviane. Viviane que ela, junto com o Diogo, vai se tornar a primeira nadadora da história do Brasil a nadar o Campeonato Mundial de Águas Abertas e Natação. Isso é muito bom, isso é expressivo, e tomara que dê tudo certo para que a Viviane consiga um bom resultado. Viviane, inclusive, que, pelo fato de disputar as águas abertas cerca de 10 dias antes, antes da natação, ela já vai saber, inclusive, se, se ela vai para os Jogos Olímpicos ou não, porque se a Ana Marcela entra entre as 10 e a Viviane não entra, a, a, a, a, o ciclo de águas abertas para a Viviane termina ali mesmo. Então a Viviane está consciente disso, vai em cima em busca das duas, quem sabe já pode garantir a vaga na Olimpíada, se entrar entre as 10 nas águas abertas, e se não entrar, e se infelizmente para ela e não para o Brasil, Ana Marcela entrar, acaba a temporada uh, de águas abertas em todo o ciclo, para ela, ela vai ter que se dedicar à piscina. E é, e é importante que se diga que ela já tem o índice A, feito para os Jogos Olímpicos em 2020, embora não seja, porque a seletiva brasileira só acontece no ano que vem. O último classificado é o nadador André Calvelo, o quinto nadador do revezamento, 4 por 100 metros de livre, totalmente justificada a convocação, quem sabe pode até ser utilizado e não ser utilizado. Diferente da regra olímpica, onde todos os nadadores que são convocados como reservas, obrigatoriamente têm de ser utilizados nas eliminatórias. Não é o caso uh, do, do nadador André Calvelo. O Cavelo não precisa ser utilizado, ele pode ir com apenas como reserva para treinamento e pode ser utilizado se quiser poupar um dos nadadores. Lembrando que o Bruno Fratz, que está na delegação, ele é o sexto, ele também pode ser utilizado como reserva. E aí, o um nadador reserva ele pode permitir, por exemplo, que seja poupado o Marcelo Quereguini ou qualquer outro nadador só nadando da na final. Os principais equipes, do mundo, as principais equipes do mundo fazem isso com uma certa... Uh, frequência e, e, e, por que não, o Brasil pode se dar o direito, já que tem uma equipe tão forte, e lembrando, em André Alcovelo também tem um índice A de classificação para esse Mundial. Quando o, o nadador Murilo Sartori, que seria o primeiro reserva uh, do 4x200 metros dado livre, uh, por consequência, até mesmo por equidade em relação à prova do 4x100 livre, também teria direito a ser classificado para a, ou a seleção que vai ao Mundial de Guanju. Em comum acordo, a CBDA, a diretoria técnica, junto com o seu treinador, o Fábio Cremonês, entendeu que o atleta uh, estaria mais uh, focado em fazer sua preparação para o Campeonato Mundial Júnior, que acontece em agosto. Se ele fosse convocado para o Campeonato Mundial de Guanju, seria uma bela reforça, poderia dar as eliminatórias, poderia poupar um João de Luca, por exemplo, mas estaria três semanas sem seu treinador, sem seu programa voltado para o Mundial, e aí a CBDA, junto com o técnico do atleta, optou por não convocar. Essa é a seleção brasileira que vai ao Campeonato Mundial de Guanju, e a gente volta amanhã com a seleção que vai para o Campeonato Mundial Júnior de Budapeste.